E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos aprender a resolver uma subtração utilizando um método de 10 quadrados. E, para isso, nós vamos utilizar 13 menos 6. Eu sugiro que você pause o vídeo e tente resolver sozinho e achar o valor correto. E, para te ajudar, eu vou colocar esses quadrados aqui onde eu vou representar o 13 aqui por bolinhas. Então, para as 3 unidades, nós vamos preencher esses 10 quadrados aqui, e mais 3 unidades. E, com isso, você tem uma dezena e 3 unidades. E disso, você tem que subtrair essas 6 unidades aqui. Então, eu sugiro que você pause o vídeo e tente resolver isso sozinho. Ok, vamos resolver isso juntos e tirar as 6 unidades. Então, eu posso tirar 1, 2, 3, 4, 5 e 6 unidades. E quantas bolinhas ainda restam? Como aqui tem 10 quadradinhos, significa que a metade disso aqui são 5 unidades, 5 bolinhas. E se eu juntar com mais duas aqui, eu vou ter um total de sete unidades. Então, 13 menos 6 é igual a 7. Então, esse método te ajuda a resolver bastante uma subtração. E eu espero que essa aula tenha te ajudado, e até a próxima, pessoal!